Eu paguei e não. Eu brochei. Olha aí, Mookie, aí como é que ele foi? Os Gordoques. Brochei. O maluco tomou viagra, subiu com a dinossauro e brochou. <risos> o maluco saiu com a veia na testa estralada, tomou o Smurf, chegou que nem o Superman, subiu com a dinossauro falhou na missão! Não, não, aí. vou explicar. Não é falhei na missão, cara. Eu sou um cara que tem que ter pelo menos um envolvimento sentimental. Cala a boca! Cala a boca! Não, eu vou falar, eu vou falar a verdade. Eu não consigo ah, simplesmente me excitei porque a pessoa é isso, aqui. Eu, eu preciso de um sentimento emocional. E ela não me conquistou. Eu comecei a conversar com ela realmente o papo dela não, não foi bom pra mim. Porque, pô, que cara que vai tomar viagem e vai brochar? Você! Fora eu.